Vou te mostrar esse imóvel em um minuto. Vamos lá, estamos em Capão da Canoa, na praia de Capão da Canoa, Rio Grande do Sul. E você comenta aí embaixo onde está vendo esse vídeo para a gente saber. O imóvel fica no edifício Michele Palace, apartamento 904. Finamente mobiliado, decorado, muito bem projetado. O um imóvel compacto, mas com tudo que tem direito. Composto por dois dormitórios, suíte, banho social cozinha americana e uma vaga de garagem, curtei o imóvel, enfim, se gostou do vídeo deixe seu like, se inscreva aí no canal, para maiores informações, comenta aí embaixo, o imóvel se encontra à venda, fiquem com Deus e obrigado por assistir.